Eu já fiz diversos vídeos para vocês aqui falando de monitores né, que tem suporte ao 4K, que tem entrada e saída HDMI, mas eu nunca falei de monitor que tem entrada e saída SDI, é exatamente isso que eu vou fazer hoje, vou mostrar para vocês esse monitor da Worldview de 7 polegadas que olha, se você quer SDI, esse monitor tem e tem bastante. Então se você se interessou fica por aí que eu vou falar dele agora. Se você tem uma filmadora que tem uma saída SDI e você quer ter um monitoramento de imagem com qualidade, esse monitor aqui pode ser o seu novo monitor, eu posso te garantir isso. É, ele tem entradas e saídas SDI, então se você quiser fazer uma transmissão de vídeo, você pode estar monitorando né, a imagem pelo seu monitor, e também transferindo essa imagem para uma placa de captura ou um switcher de vídeo. E falando de streaming, você tem uma entrada para o Tally, né? que é aquela luz que fica em cima da câmera para anunciar qual câmera está ao vivo. E se você precisar fazer um monitoramento do áudio, ele tem uma saída de headphone e também tem saídas de alto-falante. Ele é um monitor de 7 polegadas Full HD Então se você não faz questão do 4K Esse monitor é perfeito para você E ele é muito leve Por mais que ele não pareça Por ele ser bem mais grosso do que os outros monitores Que eu já apresentei aqui no canal Ele realmente é muito leve Então você pode estar tá adicionando num Stericam Ou também num Gimbal né? Tá para lançar o Crane 3S Então se você quiser utilizar sua filmadora no Crane E ter esse monitor como monitor de referência Você pode, pode usar esse setup perfeitamente Eu estou utilizando esse monitor por mais ou menos Uma semana e meia aqui no estúdio Antes eu utilizava a TV como monitor de referência, mas estar tá utilizando um monitor próprio para isso é muito melhor, principalmente porque a função que eu mais utilizo aqui é a congelar a imagem, né? Porque se eu precisar tirar as coisas aqui do cenário de lugar, eu posso congelar a imagem no monitor e devolver tudo direitinho é, no exato lugar que estava antes, né? Porque eu tenho uma referência aqui congelada no meu monitor, o que é muito bom. É, ele vem com todos os cabos, né? Ele tem vários cabos SDI que vem com ele, você tem o cabo de força mas a cereja em cima do bolo é você poder utilizar baterias V-Mount para alimentar esse monitor. Então é isso galera se você quer conhecer mais sobre o produto é só clicar no link na descrição se você gostou desse vídeo é só curtir e comentar e não se esqueça também de seguir a gente nas nossas demais redes sociais Facebook e Instagram